Nesse breve vídeo eu vou mostrar para você o material que vai te colocar no rumo certo e esclarecer todos os detalhes que irão ajudar você a se tornar um grande pregador da Palavra de Deus. Mas, primeiramente, quem sou eu para te ajudar? Bom, atualmente sou um pregador já com bastante experiência e com bastante tempo de atuação. Hoje em dia tenho facilidade para elaborar e proferir meus próprios sermões naturalmente. Sinto-me muito feliz, satisfeito e realizado com meu desempenho atual como pregador. Mas a pura e triste realidade é que nem sempre foi assim. Lá no começo, quando despertou em mim o desejo de pregar a palavra de Deus, foi uma fase muito difícil na minha vida. Confesso que até cheguei a desistir algumas vezes. Eu era um novo convertido e não sabia nem por onde começar. Não sabia como aprender, qual rumo seguir e sem falar da vergonha que eu sentia de me apresentar diante da igreja e da dificuldade de falar em público. Nossa, aquilo era muito angustiante. Eu via as pessoas pregando e orando com tanto fervor, com tanta firmeza, e ficava ali com os olhos fechados, imaginando: será que um dia eu também vou conseguir? Então eu continuava orando e sempre pedindo a Deus para me mostrar o caminho certo. Foram tempos realmente difíceis para mim, porque o que eu mais queria era pregar a palavra de Deus do jeito certo, mas sabia que aquilo era algo muito longe da minha realidade naquele momento. Mas eu persisti, porque sentia dentro do coração que o caminho da pregação era o caminho que Deus queria que eu seguisse. Muitas vezes até tentei. Aceitei alguns convites para pregar, mas não conseguia transmitir a mensagem que eu realmente queria passar. Eu podia perceber, pela expressão no rosto das pessoas, que não estava entendendo nada. A timidez, a falta de preparo e a dificuldade de comunicação eram barreiras enormes para mim. Bom, mas deixa para lá. Essa fase da minha vida, sinceramente, eu prefiro nem lembrar. Agora eu vou contar para você como foi que tudo começou a mudar para mim e como você também irá, a partir de hoje, entrar no caminho certo para vencer todos os desafios. Continue assistindo. A grande virada na minha vida começou a acontecer depois que eu percebi que o melhor caminho a seguir era estudar. Mas não estudar de qualquer maneira, como eu já vinha fazendo há tempos. O segredo era estudar por etapa, vencendo cada um dos meus pontos fracos um a um. Foi a partir desse conceito que as coisas começaram a fluir, e eu fui me desenvolvendo pouco a pouco até me sentir mais confiante e preparado para fazer aquilo que eu tanto queria. Descobri que para ser um bom pregador eu deveria aprender não somente sobre a Bíblia em si, Existem outros assuntos e conceitos que são indispensáveis, formando um conjunto de conhecimento a favor de um só objetivo. Foi então que surgiu a ideia do Guia Completo do Pregador Iniciante. Um guia simples que mostra claramente quais são os passos que um novo pregador precisa seguir para alcançar seus resultados mais facilmente, sem ter que passar por tudo aquilo que eu passei para chegar onde cheguei. Algumas pessoas... Até dizem que estudar pregação é besteira, que para pregar é preciso apenas ler a bíblia e orar. Mas se você reparar bem, essas são as pessoas que mais cometem erros quando estão pregando, pois fazem coisas a esmo, sem qualquer ordem e organização. A pura realidade é que precisamos sim estudar os princípios da pregação para se qualificar e aí sim pregar com qualidade. Ser um pregador é um papel muito mais importante que podemos imaginar. Porque o pregador é o porta-voz de Deus. É ele quem leva o conhecimento da palavra para aqueles que não a conhecem, para que esses possam compreender, aceitar e serem salvos. Por isso, para executar esta tarefa tão nobre, precisamos de uma boa preparação, pois a palavra de Deus não é brincadeira. O guia completo do pregador iniciante traz todas as informações que você precisa saber para se tornar um bom pregador. Ele vai te mostrar quais são as matérias que você deve estudar, as técnicas que você precisa conhecer e as estratégias que você precisa usar para ser um pregador eficaz. Em resumo, o guia completo do pregador iniciante vai te colocar no rumo certo do aprendizado, mostrando para você qual é a direção certa a seguir para alcançar seus objetivos. Sem as orientações corretas sobre o que estudar, o que aprender e o que aplicar, dificilmente seguimos o caminho certo e por fim deixamos muito a desejar na hora de pregar. E isso é algo que ninguém quer, pois uma pregação sem qualidade não causa o impacto desejado em seus ouvintes. Veja o que você vai aprender com o guia completo do Pregador Iniciante. Como elaborar seus próprios sermões e como proferi-los com qualidade. Como falar bem diante da plateia e garantir que suas palavras sejam bem entendidas. Técnicas para interpretar e explicar textos bíblicos. Técnica muito eficaz para a memorização de versículos e trechos da Bíblia técnicas especiais para cativar e prender a atenção da plateia nas suas pregações como encerrar uma pregação e fazer com que todos se lembrem da mensagem transmitida além de muitas outras dicas que poderão lhe ajudar a se tornar um bom pregador da palavra de Deus e ainda tem mais ao adquirir o seu guia completo do pregador iniciante você ainda vai ganhar diversos bônus ótimos que vão te ajudar muito mais em seu aprendizado. Veja quais são esses bônus. Mais de 2 mil esboços de sermões. Uma lista com links selecionados a dedo para você baixar quando quiser mais de 2 mil esboços de sermões dos mais variados temas. Centenas de ilustrações para pregação. Uma lista com links para você baixar, quando quiser, centenas de ilustrações para pregação. São muitas as opções para você escolher ao seu gosto. Aprenda a memorizar versículos. Neste book, você aprenderá, passo a passo, uma técnica avançada para memorização de versículos. Isso é muito importante na hora de pregar. Introdução à teologia. Neste book, você conhecerá os conceitos básicos da teologia. Isso é importantíssimo para enriquecimento do conhecimento de um bom pregador Perder a timidez e falar bem em público Neste book você aprenderá ótimas técnicas para perder a timidez e falar muito bem diante da plateia São dicas práticas para aplicação imediata Além de todo esse conteúdo, você ainda recebe uma garantia incondicional de 30 dias Se por acaso você não gostar do material e sentir que ele não é para você basta enviar um e-mail solicitando o reembolso Clique no botão abaixo agora mesmo e adquira o seu guia completo do pregador iniciante.